Você tem alguma prática espiritual ou algum tipo de ritual que você faça? Você tem um cantinho na sua casa que é o seu altar, onde você coloca ali os seus objetos sagrados? Você tem uma prática que você desenvolve todos os dias? Oração, meditação, isso é importante para você ou simplesmente viver? Essa é a pergunta que eu vou responder hoje sobre qual é a melhor prática para o nosso desenvolvimento espiritual. Queridos, eu tenho feito vários eventos presenciais, palestras no Brasil, em Portugal, retiros, às vezes, aulas online que eu faço gratuitamente para muita gente e eu quero te avisar quando eu fizer algo assim para você participar também, seja presencial ou não, seja gratuito ou não, a sua escolha. Mas para eu poder te contatar, preciso que você deixe para mim o seu contato. Então, olha para esse link aqui, clica lá, deixa para mim seu contato, que eu vou te avisar de tudo que eu fizer no Brasil e no mundo. Hoje eu vou responder a pergunta da Ana Paula Vermouth. E é uma pergunta muito boa, porque eu vivo falando aqui no canal da importância da gente viver a vida plenamente. E, e realmente curtir os nossos sentidos, realmente curtir a existência. Mas ela perguntou como é que é isso? Como é que a gente se desenvolve na vida espiritual? Porque todas as religiões e as doutrinas e as filosofias indicam um caminho com rituais, com coisas que a gente deve fazer. Então, afinal, o que é que a gente deve fazer? A gente deve seguir os rituais ou não, curtir a vida Eu acredito que absolutamente tudo está na mente Grande parte, se não tudo, é nossa mente O filme da existência, o filme da vida é uma mistura daquilo que você acredita com aquilo que você sente E todas as pessoas, as vozes no seu caminho são as vozes da Inteligência Divina falando com você Eu já estive na minha vida em diversas doutrinas Numa época que eu morei na Inglaterra eu vivi numa comunidade da doutrina metodista e foi muito bom Eu cantava no coral, eu lia o evangelho aos domingos durante a, as cerimônias e uma parte da minha vida também eu estudei um pouco do espiritismo e estudei durante uns dois anos como é a doutrina achei muito interessante durante uma grande parte da minha vida eu estive num grupo de desenvolvimento espiritual e filosófico onde muitos rituais e cerimônias eram feitos e foi importante sim foi importante foi útil hum, eu não sei hoje a minha visão é que essa inteligência divina que eu vou aqui chamar da inteligência de deus nos ama tão profundamente é como se deus se apaixonasse por cada um de nós, como quem se apaixona pelo personagem de uma história, pelo personagem de um filme, pelo personagem de um livro e a gente enquanto está lendo aquele livro, enquanto está assistindo o filme, a gente se emociona junto com o personagem, a gente quase vive a vida dele. Já reparou? Eu vejo, minha visão é que Deus essa inteligência divina se apaixona por cada um de nós, por cada um dos personagens e vive essa história, a história de cada um de nós. A vida naturalmente nos conduz à perfeição. Naturalmente a dualidade te conduz de volta à unidade e à inteligência de Deus. De que forma? quando a gente não tenta controlar tudo com a mente. Quando você de fato entrega a sua vida a essa inteligência divina e percebe todos os acontecimentos da sua vida como bênçãos que te conduzem à perfeição, que te conduzem à paz, que te conduzem ao amor. É necessário? Rituais e cerimônias são necessários? eu vejo como escolhas, realmente escolhas. A gente escolhe fazer parte de um grupo, e escolhe fazer os nossos rituais, seja em grupo ou individuais. E se isso tem um significado para você? E se isso abre o seu coração? E se isso te faz uma pessoa mais em paz e mais presente? Hum, eu acredito que faça parte do seu caminho. Se por acaso não, não. Simplesmente vivendo a vida, dia após dia, buscando o coração aberto, a presença, a paz, a unidade e a aceitação das coisas, conceitos simples e de comum acordo. Todos nós vemos esses conceitos como conceitos positivos. Se a gente só vive assim, e aproveita, e curte a história desse personagem, isso já é o seu caminho espiritual. Eu não acredito que exista divisão na nossa vida. Isso aqui é a minha doutrina para eu desenvolver minha espiritualidade. Isso aqui é o meu trabalho para eu ter um sustento da minha vida, isso aqui é minha família, isso aqui é meu lazer, etc. Eu não acredito nisso. Tudo que a gente compartimenta na vida fica confuso e difícil. Nós, por nós mesmos, já temos essa tendência a compartimentar tudo, separar e dividir. A gente já tem coisa separada demais na existência. Eu acredito que tudo na sua vida já é o seu caminho espiritual, tudo na sua vida é religião, no sentido verdadeiro da palavra, religião, do latim religare, ligar novamente com a unidade com Deus. Tudo é religião, tudo é vida espiritual. Teu relacionamento com teu companheiro, tua companheira, teus filhos, teus pais, tua família, aquela pessoinha lá difícil que te perturba. Tudo é caminho espiritual. Tudo é religião. Teu trabalho, o serviço que você presta à sociedade, hum, vida espiritual. O que mais? O teu lazer. Os momentos que você está assim na natureza, isso é vida espiritual? É também. Ter verdadeiro amor por esse personagem que hoje você encarna? assim. Ah, isso é ser igualzinho a Deus. Porque Deus é esse amor profundo por cada um de nós, por cada um dos personagens. Então, quando a gente simplesmente vive a nossa vida dia a dia, vendo que cada episódiozinho, cada coisinha da vida é a vida espiritual é aquilo que te conduz à perfeição Ah, eu pergunto então a gente mesmo precisa de uma doutrina? A gente precisa dos rituais? Se de fato a gente enxerga Deus em todas as coisas e em todos os acontecimentos da vida? Se eu me percebo como essa criatura amada e profundamente em estado de amor com Deus, se eu me percebo assim, por que não aproveitar a existência como uma existência maravilhosa e plena? A gente não precisa esperar por absolutamente nada. A gente não precisa esperar pelo dia em que, sei lá o que, acontece para a gente ser feliz. A paz, a felicidade, o amor, estão disponíveis todos os instantes da nossa vida. Assim como o ar que a gente respira, está aqui, disponível. Como que a gente percebe isso? Percebendo. Eu não acredito que exista um processo de, mas sim, uma mudança de percepção. É como se eu, de repente, ao invés de só perceber, não sei, aqui a minha roupa, eu amplio minha percepção por tudo à minha volta. E então, nossa, como tudo é perfeito. Que maravilha que é a existência. Voltando à pergunta, eu preciso de doutrina e rituais? Pode ser como uma experiência na sua vida, como se a sua mente precisar disso para você enxergar alguma coisa. Mas eu posso só aproveitar a vida e vê-la como a espiritualidade em tudo? Há ah, Acredito que eu posso, sim, se eu ampliar a minha visão e minha percepção de tudo o que há, eu me torno tudo o que há. Se você ainda não é assinante do canal, eu te convido a assinar o canal Ser Felicidade e deixar para mim um comentário, sugestões e um gostei no vídeo, se você gostou. Não se esqueça de... Me seguir nas redes sociais, se você quiser. Um beijinho.